Este simpático caranguejo, conhecido como caranguejo boxeador ou caranguejo pompom, utiliza as anêmonas como luvas de boxe para defesa contra predadores. Isto porque, medindo cerca de 1,5 centímetros, estes animais são presas fáceis na imensidão dos oceanos Índico e Pacífico. Quando detecta uma ameaça significativa, o caranguejo boxer dá um soco poderoso usando anêmonas do mar presas às suas garras. Eles se parecem com pompons, mas podem ser mortais para outras criaturas marinhas e têm um ferrão forte. O caranguejo agita suas garras quando perturbado, para afastar o perigo. Existe um acordo mútuo com os dois organismos, pois ambos se beneficiam do acordo. O caranguejo boxer ganha um incrível mecanismo de defesa que deixaria a maioria dos outros animais envergonhados, e a anêmona torna-se móvel e é capaz de obter mais comida. O caranguejo também usa esponjas e corais no lugar da anêmona.